Uma boa tarde, São Maurício Mococa Hoje eu vou fazer uns vidinho, um vidinho aqui das variônicas Aqui é um material que nós produzimos ele. E o Edson aqui que vai gravar Então vamos... vamos pegar as inteiras Essas aqui são as variônicas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 aí pessoal que tiver interesse, a descrição tá aí embaixo do vídeo vamos ao vídeo boa tarde a todos, eu sou Maurício Mococa, hoje nós vamos fazer um vidinho aqui e mostrar um quartos aqui que nós temos aqui nosso amigo Wesley aqui já tá aqui com a marreta já funcionando, agora ele vai mostrar os quartos aí já do, do sol aí esse é um quarto cinza, que tá mostrando na mão Meio aqui pra cá, não chega mais pro lado da cama e leva pro lado do sol. para pro sol. Esse é um é, é um quarto amarelo com enxofre, meio transparente. Ó. Acho que não está dando o pessoal acho que veio no. e aqui tem vários quartos bonitos um outro aqui ó também um amarelo também transparente agora começou a ventar o tá? ventinho já vai dando uma mão também é né? um quarto amarelo com enxofre bonito e um outro também com enxofre Outro e meio transparente aqui também. Até caiu. Aí eu vou tirar o sino. Agora é um cascainho bonito. Eu vou tirar o sino. Uma gema no meio até boa. É um quase meio amarelado, ele é muito bonito ele. E vou dar umas pedras, meio transparente. Essa aqui é uma magnetita. e tem um outro pedacinho pequenininho também. Né, ó. É um material pesado. E agora tá ali o Edson ali quebrando ali uma cinza, vai batalhando ali, para ver se. Aí ó, tá na mão dele. E ele tá com vontade de ir lá pro quartzo rosa. Olha, nós vamos mostrando para cima aqui. Vamos caçando e achando alguma coisa é uma cascaeira então é muito cascaio. É muito quartos aqui quartos leitoso quartos aqui de todo jeito é uma pedra bonita é quartos também a é meia avermelhada é que tá dando para ver aí por causa do sol acho que tá assim mas é bonito vê o que, que nós achamos mais por riba do chão aqui também um outro quarto também é meio avermelhado agora deu uma sombra agora fica melhor para mostrar isso o sol entrou na nuvem ficou bacana para filmar sol muito forte é ruim para filmar Mas nós vamos esperar que os vídeos agora saem melhor, né? Ô, velho, esperar que os vídeos agora saem melhor, né? Que o celular é, é mais novo, né? Mas celularzinho velho também grava bem, né? Porque nós achamos uma pedra interessante. Parece que apareceu uma. Vamos ver se nós é conseguimos tirar ela daqui. Né? Essa é uma ponta bonita aqui. É uma pedra mais interessante. É uma ponta mais transparente. Muito bonita se nós achamos mais alguma coisinha interessante, Vou fazer um vídeo aqui para o pessoal ver o cascaeiro aqui. aí quando nós achamos umas pedras importantes por aqui. Vê se nós achamos mais alguma magnetita pequenininha. É, mas aqui não, acho que ela tá mais para baixo. Vamos dar uma olhada mais para baixo. Tá quebrando o que aí? O Jorge tá quebrando uma pedra cinza ali, um quartzão bruto. Muito bonito. É, mas não tá achando outra. Outra magnetita não, hein? Né? Aqui é onde tem uma que tá até alumiando no chão, ó. Essa aqui tá até alumiando aqui certinho no chão, uhum. Tem umas boas, tem umas ruins. Faz ponteiro aí. Umas boas, tem umas ruim. Vamos arrancar pra nós ver ela de perto é é um quartozinho meio vermelhado magnetita nós não achou mais não achei que mais uma aqui aqui é uma magnetita é até uma na cacheta nela mas para dar o peso dessa pedrinha aqui só ouro é um dos minerais mais pesados Não, pode ter, até tem um ouro gravado nela. Pode até ser um pó de ouro mesmo que está grudado nela. Agora, vamos ver se nós achamos mais alguma coisa. Já já nós vamos encerrar esse vídeo. Esse é um vídeo curtinho. Só mesmo para mostrar aí como é que é o cascaíro aqui, ó uma outra pedra bonita pro chão uma pedrinha bonita ali bom vamos deixar agora para o próximo vídeo porque nós estamos caçando aqui ó é pedra do tipo dessa que está no chão ó. essa pedra aqui ó. então essa pedra aqui é uma magnetita olha o peso dela pedra pesada Pedrinha muito pesadinha. Vamos ver se nós achamos mais um. Para nós já encerrar o vídeo. Vamos ver se já tem mais algum no meio desse cascoi. purinho aqui, não sei se é vamos ver se é, né não, não é é carvão essa pedrinha é é difícil achar elas viu? A pedrinha preta, ela não é fácil achar ela não agora o sol já esquentou de novo, já saiu da nuvem Então só vou ver se eu acho mais uma magnetitinha pequena para encerrar esse vídeo e aí também é bom o pessoal ir vendo como é que é os minerais né às vezes falar para o cara que acha uma magnetita no meio de um cascalho de quarto você fala ah, não acha não mentira quer dizer a pessoa tem que caçar né caçando acha lembrar o pessoal aí para se inscrever no canal deixar o like aí dar uma força o canal crescer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 Que ela é feita toda de metal peraí, filma isso aí vai, vai mais de cima <coughs> filma lá pra cima ela é feita, tá pegando as inteiras? tá que ela é feita toda em metal